Reduzir drasticamente os carboidratos ingeridos é uma das estratégias mais clássicas para emagrecer. E um exemplo deste método é a dieta cetogênica, que surgiu nos anos de 1920 como tratamento para a epilepsia. Ganhou fama pelos seus poderes na perda de peso na década de 1960 e foi evoluindo ao longo do tempo. A dieta cetogênica contribui para o emagrecimento porque reduz bruscamente o consumo de carboidratos. Isso porque os carboidratos são a principal fonte de energia do organismo, já que por meio deles é obtida a glicose. Quando isto é realizado, o corpo precisa retirar a energia de outras fontes. A segunda opção é a reserva de gordura que o nosso corpo possui. Quando esta reserva de gordura é queimada, a pessoa emagrece. O e-book A Dieta Cetogênica Inteligente nasceu da vontade de fornecer um conteúdo de qualidade que realmente possa guiar você em um regime alimentar que prevê um alto consumo de gordura e de proteína e uma baixa ingestão de carboidratos, defendido recentemente como uma forma eficaz de emagrecer. As instruções apresentadas nesse guia são infalíveis e vão ajudar você a eliminar o excesso de gordura corporal, trazendo de volta sua saúde e autoestima. Se você tomar a sábia decisão e adquirir o e-book A Dieta Cetogênica Inteligente Agora, você também receberá esses bônus de ação rápida. Bônus 1 Um checklist completo para facilitar seu aprendizado. Bônus 2. Mapa mental, que oferece uma visão geral de tudo que é abordado no Guia A Dieta Cetogênica Inteligente. Você recebe tudo isso se você agir agora. Tome uma iniciativa agora e descubra revelações surpreendentes sobre a perda de peso através da dieta cetogênica inteligente. Clique no botão abaixo, emagreça e traga de volta sua saúde e autoestima, começando agora!